Mas olha só aí! Ele... <risos> e com essa animação começamos mais um vídeo, já se inscreva no canal, deixa seu like aí E hoje a gente vai falar nada menos, nada mais nossa, nada, nada, nada. por a de leão Hoje vamos falar nada menos, nada mais Que é aquele seu amiguinho analfabeto que escreve errado Eu tenho uma agonia quando a pessoa... Tô escrevendo conversando com a pessoa ela escreve um bagulho errado pô. Eu sou meio assim, juro você, eu sou meio caga a regra da gramática, mano Vamos reagir aí, meu Atenção, logo estarei fazendo perfuração de pincher Mano, <risos> que fala de uma porra dessa, foi escrever piercing, mano Não, quem é que... Mano... Mano, que coisa ridícula Isso aqui me dá muita agonia A pessoa, mano Eu tenho déficit de bucetão Ah, ela corrige embaixo Atenção, meu Deus Caralho, eu queria ter um déficit desse, hein, mano Mano, não tem nem como escrever errado Atenção e bucetão mano. Extrato nuclear Estrogonofe Mano, que coisa ridícula, mas. Mano, até hoje eu não sei escrever estrogonofe. E tem lugar, mano, tem lugar aqui no bairro que escreve: temos estrogonofe com E. O estrogonofe. Que erro, mano. Mano, eu não compro de verdade. Eu, eu não compro. Não, se a pessoa escreveu assim, certeza que ela molha o pau nesse trocadilho. Puta que pariu, mano. Me desejem morte. Corrigir ah, <risos> embaixo, né? sorte. Isso aí é foda, mano. Mano, isso é preocupante. Não chega a ser engraçado, é preocupante, cuzão. E tem muita gente que escreve assim, mano. Cara, tem um amigo meu, não sei se ele tem problema alguma coisa, mas qualquer palavra com N. Ele falava, tipo, de um jeito totalmente nada a ver. tipo, igreja, ele colocava igreja ah. Mano, ele, seu é um idiota, isso, tipo, fundamental, Ai, a gente é idiota mesmo, tipo Mamãe, o gramático É meio índio, né? tipo, é, é, é, é <risos> idiota mano. E você, Luque? É? Mano, eu tenho uma... Mano, é porque assim, não foi... mim Pelo amor de Deus, foi o um corretor Mas encaixa no, no, no tema Eu vou com a minha mãe E papo <risos> com a minha mãe normal, então Aí eu meti, mãe eu vou ir pro meu pau. não Ai, ai, ai, Eu vou ir pro meu pai. <risos> eu vou ir pro meu pai. Eu vou ir pro meu pai. Meu pai, mãe. E sua mãe é pastora. É, Detalhe, é. Vai já... pro pau, filho? E ela já acha que ele é gay. Nossa, tudo errado. Nossa, fodeu. Vou pro pau, mãe. Vou ali sentar um pouquinho. E você? Puta, mano. Então, tô pensando. Foi com um psicólogo, mano né? Sem o S. Que? <risos> Ele me... Ele... Ele, é, bugou, ele me bugou inteiro, eu, não eu... eu queria entender vai, o que ele queria falar mostrar. agora. Ah, ele bem. parece muito Miguel Jefferson. Mano, com essa cara de nordestino, ele deve parecer mesmo Miguel Jefferson, mano. Sabe escrever Michael Jackson? Só letra pra mim: M-I-C-H-A-E-L. Michael e Jackson. Hã? Tudo bem? a c k s o i Olha só! Vou ligar muito pro lindo. meu parceiro Luciano Huck. Luciano. <risos> A Hulk, a moto eu vou ligar aqui pro meu parceiro Luciano Huck E chamar lá pro Soletrano, mano. A Hulk. Vocês não erram, né? Vocês não erram. Vocês não erram, né? Vocês não, não erram. Posso continuar? Não ah, posso, vocês podem parar de rir. <risos> Todo mundo tem um pinto fraco. Você <risos> é o céu céu meu. meu Ai, minha namorada me mandou isso ontem. Eu acho que esse réus aí devia bater pelo menos uns 30 mil No gente, mínimo. De curtidas. velho. Eu amo o cheiro de incesto! <risos> Aquele cheirinho de irmã pelada, sabe? Não, Eu não entendi, mas tô compreendendo. Que absurdo, Nossa, mano. Mano, ela não, não se topa, velho. Incenso? O quer? Agora por eu... mano, não tem como errar uns um negócios desse. Pernilongos. Nossa, dá Nossa, dengue. Tá Edison Egidio. A Edson Egípcia, aquela é. que ela quer escrever. Edison, Edson Egidio. Mano, eu lembro que eu, sem querer minha mãe falou pênis longo, mano. Ih, foi sem querer, vai nessa. Né, é você. você achou que foi sem querer, você mano. Você tava fora de casa e seu pai tava lá Eu mandei ela para que faça essas coisas pra mim. Olha né? que fala. Pode falar. Porque eu alguém tiro uma foto de um mosquito e passa no meu bolo. E detalhe, parece que esse mosquito tá em cima de uma teta, não parece? Tá é um dedo. É um dedo? Nossa, por isso que ela não Que foto feia é essa, João? Gostou, vó? Parece aquele monstro, Chico Lopes. Não, Chico Lopes é foda, hein, mano? Mano, como que ela é Ciclope, Chico Lopes, mano? Ah, é vó, vó. É vó, é vó, é vó. Ele tem medo de Curitiba, corrigindo, chuva. Cachorro não pode ver Curitiba, não pode ver Curitiba. Não pode ver Curitiba. Tem namorada, né? Não também, kkk. Gente, o quê? Um homem bonito desse Sim. jeito? Impossível. Nossa. Nossa. Nossa. Nossa. Nossa. Nossa. Nossa, meu pau entrava pra dentro, mano. Mais rápido, mano. Mano, eu bloqueava a mina na hora. uma que que Impossível, mano. Impossível. Não, não é não. Não. Não. Não, não. Não. Dei-se, dei-se. É. Dei é. Jeito com G, é, mano. Eu, eu falo, você matou a sua só por causa de porquê. Mas tem muita gente que escreve jeito com G. Tem muita gente. Mano, eu tô indignado. Bem, bem bonito é a aula de gramática, né? Mas nem todo mundo... Calabresa sem cebola e com... Mano... Ebola? Ah, ebola mesmo. É. Comi uma, é uma ebola, é ebola, calabresa com ebola. De aquela brisa da África, aquela brisa pretona Nossa, cara, tô, tô... Mas é isso, galera Se inscreva no canal, <risos> deixa seu like Manda esse vídeo pro seu amigo Que não sabe escrever ou inscreve errado Inscreve, agora eu falei errado é, inscreve. Mas se inscreva no canal, aí, ó. deixa seu like Assista os videozinhos que tá aqui do lado E um beijo e até a próxima uh!